Fala, fala aí, galera. É isso, eu, sou... Eu, sou Norberto, eu sou o Norberto e eu sou o Alexandre Elefante Literário com Ataí Você Não É Bom O Suficiente. Ficou tão corrido isso, atropelado, que o povo vai dizer eu não entendi nada. Mas também ninguém se importa. Essa tag é original do canal Red Like Wildfire, né, do exterior da gringa. Quem traduziu aqui no Brasil foi o canal Magia Literária. E quem taguiou a gente pra fazer essa tag... Eu sempre fico assim, quem tagiou de fazer essa tag... Mas é assim, a vida. É foi o canal Three Dudes. Então vamos lá, como é que funciona? A gente vai fazer umas perguntas e a gente vai sortear dois personagens e vai ver, na nossa opinião, quem se encaixa melhor na resposta. É. Pronto. Pronto, é isso. preste bem atenção. Tá. Só tem uma vaga no seu grupo para um trabalho. Quem você escolheria entre esses personagens, entre dois, vamos tirar essa. aí. a pior pessoa pra trabalho, porque eu sou muito controladora. Eu vou pegar esses dois. Joia e Passarinho é uma opção legal, é Joia. Hum, ok. E, <risos> e Hannah Baker. <risos> No ah. caso, tava de nada certo, porque a Hannah Baker tá morta. É. Então, acho que eu fico com joia, porque ela parece ser uma Vixe. pessoa mais mais boas. Assim, né? Mas... assim ela, ela gosta de explorar o mundo, sabe? Eu gosto de pessoas que gostam de explorar o mundo são curiosas. Assim, é, não? dá uma pra explorar o trabalho. Tu acha que é? Tu ia escolher quem? Não, você é também ia escolher joia, eu acho, porque... Ambos os personagens querem matar você. Opa! Quem você mataria primeiro pra ter uma chance melhor de sobrevivência? alguém matador. Matador. Okay. Alasca. Quem é você, Alasca? Alasca é meio chato, né? A mãe, de caixa de pássaros. No caso, eu acho que eu mataria a mãe primeiro, porque a mãe, ela já sobreviveu, né? Há muitas coisas, né? assim? Quem você tem que matar é o mais perigoso. Porque depois eu posso fugir de Alasca, eu acho. É verdade. Eita, foi Eu um fujo! Eu sou bom na, na, na fuga. Agora vem pra cima! Vai! Okay. Você está solteira Sim. e está afim desses dois personagens. Sim. Com quem você realmente gostaria de ter um relacionamento? Me diga agora. Jace, yes. instrumentos mortais. Hum, Rolando clima. Eu nem lembro como a cara dele, mas enfim. Okay. E David do Sorriso da Hiena. <risos> David do Sorriso da Hiena, é somente um assassino. Ou seja, né galera, claramente por eliminação, né, acho que o um relacionamento com o Jace não é nada mal. E esse serão o Rosas. Ah, só lembrando, isso não é spoiler do Sorriso da Hiena, ok? okay. Só, só pra deixar bem claro. Você foi escolhido para os Jogos Horazes. Hmm. Certo? Quem teria mais chances de se voluntariar em seu lugar? Vamos ver quem é o mais Ixi. corajoso aí. o Wade, jogador número 1. Um. Uhum. Acho que tá saindo legal, né, esses nomes? E a morte. <risos> <risos> a morte da menina que roubava livros. Quem ia se voluntariar no meu lugar? Eu acho que era. A morte certamente não ia se voluntariar, eu acho. Eu acho que era a Wade, não era não? É, não tem eu como acho. é que ela ia morrer. É, a morte não ia morrer. A morte ia matar o povo. <risos> Ela ia ganhar. Ai. O quê? Eu acho que a morto então. Parece que eu vou mudar, que é a minha escolha. Próxima vai dizer que você tá presa numa ilha. Sim. E então, qual personagem você sacrificaria para se engajar no canibalismo? É um novo estilo de vida, né, que você tá adotando a partir Meu desse Deus momento. Deus. Peraí, eu vou matar a pessoa pra comer a pessoa? Isso, porque você vai ser uma canibalista a partir desse momento. Vamos lá. O Lottie, de A Lua de Mel, hum, na... que ela já tá numa ilha, né, num negócio de uma viagem. É, ela foi pra uma ilha, verdade. já tá lá, já é. fica lá pra morrer. E Astrid? Vixe. Gente, eu amo Astrid, então Lottie vai morrer. <risos> Lottie tem que morrer Aqueles títulos assim Você é o próximo herói da Marvel Com seu próprio programa de TV, claro Quem seria seu sidekick? Sidekick? Meu sidekick herói Seria Luisa Clark. <risos> Luisa Clark com suas tá roupas extravagantes bom. E seus golpes de roubajadas ela, ela é bem ano. E é de, de as cinco pessoas que você encontra no céu Certamente Nossa. não seria Porque ele é um velhinho que tem 155 anos <risos> Então eu vou escolher Luísa Clark com suas roupas eu coloridas. Eu acho que ela ia ser ótima. Eu acho também. Ela ia distrair os, os, vilões. os vilões. E eu, eu ia ganhar então. Eu acho bom. Você é gerente de uma admirada empresa. Quem você demitiria por falta de habilidade na comunicação? É, então. É, quem não tá se comunicando bem tem que ir pra hum, fora. Não vem quem é que não tá. Eleanor. De de hum. ou Ian de azeitona. Não, essa eu já saberia não, dizer. Não, exatamente. Deu uma luz na <risos> minha cabeça, cara, mas é Ian. Porque, tipo, toda a treta Sim. do livro foi a falta de comunicação, minha gente. Então, porque e ele ele não, é o pior. ela é bem racional, assim, bem objetiva. Então, ela seria uma. Inclusive, ela seria uma ótima empregada. Ótima, e é mesmo, ia ganhar uma promoção de estrelinha, Exatamente, Sim. minha empresa ia se dar bem com ela. Você acaba de terminar um livro em que o personagem morre. Que personagem provavelmente iria confortá-lo? Você tá ali na bed. E ia me confortar. É. E você precisa de um conforto ali, porque você está pra morrer. O homem chamado Jack, do livro do oh, cemitério. Tá é bom! Eu acho <risos> que, que é uma boa opção. Que no caso venha a ser um assassino também. Ou Jack, de quarto. Ah, ah, olha! Tá primeiro que são dois Jacks. Eita! Hum, o quê? Aqueles, ah, que bom, okay. Certamente eu escolheria Jack, agora uma pessoa, um menino que tem 5 anos e assim, ia realmente me consolar, de fato. Eu acho que sim, porque eu ele é super que... esperto. E ele é bem proativo e inteligente. Tá bom. Eu ia me dar mal, mas me dei bem Vamos lá, estamos no colegial agora quem provavelmente seria parte da panelinha popular? Dumbledore ou Tereza de Maze Runner. E aí, né? Quem é quem no Jogo do Bicho? Eu acho que Dumbledore, porque Tereza ela é muito... Misteriosa. Não, misteriosa. E ela é meio revoltada, entendeu? Revoltadinha, é, é. Ela é, ia é. ser da galera do fundão. Alterna. Eu acho okay. é, é, exatamente essa palavra que eu quis lembrar. Então Dumbledore, com certeza. O dia chegou, hum. você finalmente completou mais um ano. Quem teria coragem de esquecer seu aniversário? Vamos saber agora. É, a pessoa tem coragem. Eu não ia perdoar essas pessoas. O quê? Primeiro seria Pita, Pita de Jogos Vorazes. Ou quem esqueceria seria Lázaro de Interlúdio. Eu acho que Pita ia esquecer. Eu acho que é, tem Lázaro dizer, acho que é mais assim, ah, é sentimental. É. Eu então, acho teria né? que ser receptivo é meio sem vergonha mesmo também. Ele engana o povo às vezes. Mas é, é uma boa pessoa, mas vai embora. Acabou a amizade. Tu não ia perdoá-lo? Eu não ia perdoar. Você acaba de encontrar um famoso booktuber. Você acaba de encontrar Norby. O que é <risos> Quem poderia ser. Norby. O que? Ah? <risos> quem poderia ser o famoso booktuber que você encontra na rua? É Leonor, de Leonor Park Elena. Ou Palito e meio metade silenciosa. É porque os dois estão numa, numa área ali de bullying, né? É um negócio meio... Nossa, meio triste, né? né? Mas de eu acho que a é Helena... comunicação. Eu acho que ela... Eu acho que ela é mais, um pouquinho mais que ele. É porque também ele é mais jovem, sabe? E aí... É, vai é sair é. pra final das contas. Ah. Noite de pijama. Hum. Infelizmente, você só pode convidar uma pessoa, não sei que tipo de festa é essa. <risos> eu não queria participar da festa. Mas eu não queria. Mas quem seria? Vamos ver. <risos> Deus me defende em nome de Jesus. Maraday. Maraday deu me meu dever, ela ia fazer cair a casa na minha cabeça. Maraday ou Arthur do Sorriso da Hiena. Agora também não sei, porque Arthur, se eu não poderia saltar piadinhas, não poderia fazer nada, que ele ia ficar todo lá sem saber. E agora... Se nunca, hein, Ligo. Gente, vamos cancelar a festa, não vai dar pra ser hoje, infelizmente, na minha casa. Aí eu escolher Arthur. Arthur eu do Sorriso acho, da Hiena. Eu, eu acho que ela escolheria ele também, porque ela é gente boa. É, muita gente é boa. Maraday também é gente boa, mas ela é meio assim... Ela, ninguém não sabe, né? É imprevisível. É... Essa agora é boa, é polêmica. É. Você está grávida, quem é o pai? Hagrid, Aí. um pouco profissional, No, no caso, meu Deus <risos> O M de garota exemplar Bom, em termos de pai Não temos muito o que decidir É, né? Vai ser Hagrid, gente É o pai dos meus filhos <risos> A até, verdadeira. Porque, até porque, mesmo que fosse assim Por exemplo, mas eu é porque eu tô grávida, né? Não, mesmo que fosse assim, um, um companheirismo Uma, minha, uma parceria, um, né? Gente, M é meio pesado o negócio Ninguém né? quer <risos> nem ter ela por perto Porque ela é muito louca Você acabou de enviar uma mensagem importante Sim. Quem iria ler e deixar pra responder depois? Não, tu tá gostando desse negócio um pouco mais esquecido, meu. Como é? Eu deixei uma mensagem, mas a pessoa ia esquecer? Ah, ia ler e deixar pra responder depois. Tipo aquele negocinho do Whatsapp. Eu que faço isso. O que? A de todo dia. Assim, não ia ter como também saber. Eu, hum. Provavelmente ele poderia ser responder depois. Ou Hermione. Hermione. Não, não era Hermione. É. Certamente ele ia responder logo. Era a e Inclusive A não ia, às vezes, não ter como responder na hora porque ele, enfim, fica pulando de corpo pra corpo. É então verdade. ele ia ter que procurar outra maneira depois. Depois, posteriormente. Aquela ela me deve ter sofrido, viu? Essa é a última e provavelmente será a mais divertida, Cris. Você acaba de acordar e é a hora do café da manhã. Sua mãe teve que ser substituída por quem? <risos> baleia, né? Tem vida chega, cheia de uma cachorra. Ou. Mãe! Quem é? Ou ração. Quem é raçã? ração <risos> é o boizinho. Ração de. O caçador, o caçador de, pipas. de pipas. Ou é o ração, o garoto, ou é baleia, a cachorra. O quê? <risos> Coitada da minha mãe, pelo amor de Deus. Decido quem vai ser tua nova família. Mas ração, né? Porque Não, o perigo só <risos> ainda tá em dúvida. Baleia é fofo. Ei, baleia é bem humana. É a melhor pessoa. É. Eu acho. O quê? É. Ração só porque é uma pessoa. Mas a baleia é bem humana, assim. Ser... <risos> é porque mãe é um negócio muito forte, né? Poderia ser é. uma pessoa ali pra estar de amigo e tal. Mas enfim, acho que é ser ração, né? Então isso é isso aí. Se você assistiu esse vídeo até este momento, não esquece de deixar o seu like. Deixa aqui nos comentários um personagem que você acha que seria uma boa substituição, né? Pra a sua mãe. Aqueles no momento do café da manhã. E você se encontrar com essa surpresa. Não esquece de se inscrever no canal. E compartilhar o vídeo pra todos os seus amigos A gente tá em maratona literária De inverno, então vamos interagir com a gente Nas redes sociais, que a gente tá lendo várias coisas E chama os seus amigos pra participarem também E fica ligado em todas as nossas redes sociais Em tudo que tá rolando por aqui Valeu ai Valeu. É, ah, ninguém viu Norma Gente, olha Norma, saudades, saudades Norma. Foi no dia que eu pedi o um Starbucks pra e Só que eu falei Norma eu quero entender o Norma Aí ele gritou, Norma <risos> <laughs> e tá aguardado até aqui com o carinho. Não quis é tanto.